Surfe Muito Louco Ah, nada mais relaxante do que não fazer nada o dia inteiro Oh, pica-pau Hoje é o grande torneio o triplo no mar lá na praia E você vai ser o meu treinador Ih, é, é ruim, hein? Não vou fazer nada não, Winnie. Tá parecendo que isso é muito trabalho Mas eu treinei pra todos os três campeonatos Nado ai, ah, <risos> ai Uau, ah, uau. Isso! Uh, uh. E aí, agora o que há de ser o meu treinador? Hum, não tô interessado! Peraí, eu ainda não te falei do prêmio! Prêmio? Os vencedores vão ganhar duas semanas de férias tropicais a bordo do maior iate de passeio de todo mundo! Uh. Ah, o emocionante torneio oceânico que reúne nado, mergulho e santo. Oh, chefe, o prêmio é um pacote de férias e só feito música para os ouvidos. Oh. Temos que ganhar o torneio, infeliz. Concentre sua mente no que interessa. Ganhar? Trapacear. A primeira parte será um quilômetro e meio a nado numa corrida até a boia, onde o vencedor terá direito à primeira das três bandeiras. É, não me parece muito difícil. Talvez porque sou eu que vou nadar, não é, pica-pau? Boa sorte, campeão. E se acostume com essa situação. Porque vocês ficarão atrás de mim, de olhos grudados, e em mim o tempo todo. <risos> não mesmo. Nós vamos ganhar a corrida. Ah, essa é boa, rapaz. <risos> Prepare-se para nadar, narico. Nadar? Não, chefe. Veja, eu afundo o tempo todo. Não esquenta. Assim que você apertar esse botãozinho aqui, instantaneamente, você ficará à prova de caldo. Em seus lugares, preparar... e... já! Água e o Eu estou nadando, Jack! Eu estou nadando! Feche o comedor de lavagem e nada mais rápido! Joguinho, otários. Vamos dar uma lição nesses dois malandros. Oh. Oh. Vai precisar de mais do seu truquezinho de corda oh. para vestir. Oh. Trapaceiros nunca prosperam. Oh. Oh, é enorme, Grande garoto, nós acabamos de ganhar a primeira parte. Demais, demais, demais. Ai. A seguir, um mergulho no mar profundo. Oh, chefe, tem certeza de que preciso de todo esse peso? É a maneira mais rápida de chegar ao fundo e é a bandeira seguinte, o animal. Você não quer ganhar aquelas férias? Sim, mas ao menos uma vez eu gostaria de ser eu a botar essas pedras nas suas calças. Mergulhadores, preparar, atenção e... Não! Vem! que não! Você é de novo? Parece que estão precisando de uma mãozinha. Nossa, uma virada chocante. A competição de mergulho foi vencida por Winnie um e fica pronto. Isso significa que iremos para a última prova. Surf! Quinn, você surfa e eu cuido dos trapaceiros, ok? Esse pica-pau tá ficando folgado demais. Nem pensar! Ah, isso parece que não tá dando muito certo, não, chefe. Ah, ah, ah. Isso vai ah. segurar. E para de reclamar! Agora eu vou dar um jeitinho naqueles pica-pau de uma vez por todas. Um ah, o tubarão! Um o tubarão! Cala a boca! Sou eu, o <risos> Nem todo mundo consegue ser tão real. Mas você pode, chefe. Prepare-se, Winnie! Tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Ah, o tubarão! O tubarão nada, rapaz. eu é já jaca-urubu. Mas ainda não acabou. É preciso cruzar a linha de chegada. <risos> vem cá, vem cá para eu te pegar. Ai. Ai. Ai. Ai. Eu chamaria isso aqui de paraíso, né, pica-pau? Só uma dupla de otários, né, Winnie? Ah, ninguém me ah, escuta, ah,